Depois da forte que era na bolsa brasileira da última sexta-feira causada especialmente pela realização de lucros que eu já havia comentado aqui no Otário Invest da última quinta que poderia acontecer e também pelo temor da soltura do Molusco o Ibovespa nessa segunda-feira conseguiu recuperar parte dessas perdas fechando em alta de 0,69% aos 108.367 pontos e o que ajudou a melhorar os ânimos por aqui foi a expectativa com a promulgação da reforma da previdência nessa terça-feira no Congresso, o que poderá aumentar bastante a atratividade do Brasil para os investidores estrangeiros. Além disso, apesar de Lula estar solto para responder em liberdade seu processo. Vale lembrar que ele não foi inocentado Ou seja, continua inelegível de acordo com a lei da ficha limpa E mesmo que esse processo venha a ser anulado Já existem outros processos rolando onde ele certamente será condenado Portanto, assim como aconteceu em 2018 por mais que o ex-presidente ainda tenha algum poder político, provavelmente não será suficiente para impactar significativamente nas eleições de 2022. Na agenda de amanhã, além da sessão solene no Congresso para a promulgação da reforma da Previdência às 10 horas da manhã, teremos no Senado a análise dos destaques da PEC paralela da Previdência, que é basicamente uma segunda reforma da Previdência e poderá trazer impactos significativos.